Hospital. Tio. Ah, nossa! Você que não isso, viu? Bro? Nossa, eu tô olhando a plantinha aqui, tio. <risos> oh, a, Jill, a Jill levantando. Mini Baby, agora a gente vai pegar todos aqueles itens. Sobrou. O... O oh, olha lá. É. Ação e diversão. Jiu! Oh... Oh... Thank God you're okay. I've got good news. It's over now. The city's safe. Mm -hmm. Ah, Jiu! Ela ah, tá sonhando! Certeza! Tá sonhando nada, tio! Ela ah, tá sonhando, mini B, tá certo. Ô, tio! Sai fora! Nossa Senhora! Vem ter ele! Jiu! Uhum. Uhum. Uhum. Meada telefone. Uhum. Tá sonhando. Rapaziada. caverna? que é era bem. verdade no começo, hein? Seu mini baby não tranquiliza. Where am I? What's, What's going, going on? on? Oh. É, tem uma luzinha nela ali. É nossa. Tá vendo a luzinha, mini baby? Como que liga essa luzinha cidadã. nela? O o de hora. Ó. missile uma hora. Uma hora. de Raccoon City em a Você vai no hospital. o primeiro. Repete. Não. Não é um teste. Não é é nossa, senhora modelo rajada, mini Baby! Destroi tudo. Mas onde é que a gente tem aqui, mini Baby? Onde é que vem coisa? Morning, sunshine. You saved my life. I sure as shit didn't. That was all Carlos. He carried you here and he treated you himself. Crazy bastard. Where is he? He went underground. Bared stockpiled the vaccine enough to give the city some hope. He thinks he can do this by himself. I'm going after him. Wait, did you see the broadcast? They're gonna blow the city sky high. I'm trying to get a hold of someone, anyone with the clearance to stop it. Leave this mess to him. He's a professional. So am I. Ai, sim, é profissional. Right. Guess I'm not talking. Onde é as altas paradas que me fica para trás? Ó essa arminha, tá? Dos manos, hein? Cuidado desses malucos aí. Ai, vai pegar seu pé. Ó, tá rolando uma parada lá atrás. Que que acontece? Tinha um aqui perto. Era aquele me Beleza, essa porta aqui tinha... Eu quero dormir! Tinha o um mano dormindo. Pra cá não. Vou mandar só mais um pouco, Mini Baby. O Caverninha já tá com, com munição suficiente aqui pra, pra ganhar qualquer guerra. Achou! Nossa, ah! tava zoando, tio. Tava zoando! <risos> Escopeta, tio! Ai, ah, eu quero me aguentar! Não aguenta não, tio. Três escopetadas no bolso dele, hein? Pode aí não explode, não explode. Aí, ó, ó. Ó, ó. <risos> Será que tem coisa importante aqui, Mini Baby? Talvez. Olha aí, tio, projéteis oh. de. Kajimuris? É o quê? Beleza. Não sei porquê. Ventraladora em Resident Evil é sempre a pior arma. É, era passar um bagulho top, velho. <risos> os caras... Os caras resistentes. Uh, os caras zoaram a nossa... Nossa baladinha. Tá rolando um negócio aqui, ó. Do outro lado. Acertou. Tem como pular. Antigamente a gente conseguiu pular. Ó, a gente vai ter que ir por cima e pular lá de cima. É o que a que Ah, suspeitava. daquele lá que você... você se confundiu. cara. Sim, lá. mas deve ser a segunda parte, Mini Baby. Tem duas partes. Realmente. Beleza, será que o cara tá, tá com sintomas de estar fingindo ali? Ah, esse cara tá com a jaca aberta. Olha, a jaca tá aberta, não tem mais nada pra fazer. Ele vai tá morto. Ele já era mesmo. Beleza, alto sangues. Será que vai ter mais lock aqui? Você escutou o trem? Eu tenho um tororô. Eu sou o único que tá ouvindo isso aí. Eu tô doidona. Ah, é. Mas tem, tem que ser da segunda janela aqui. O problema é se errar. <risos> vai Você vai ter que voltar tudo. Você tem que voltar tudo. Apretei... Tem esse lado aqui, me Acho que é pra cá, hein? Pula no jardim. É sim. Será que, será que ela baixa aqui? I think I can squeeze é aqui mesmo, tio. Uh, uh, uh. Eu sabia que o mano Carlos ia querer passar aqui. Ó. Rapaziada, tem que estar tá aqui, hein? Tem que estar tá aqui, ó. Oh, sintomas de maletas. Soldado é. ultramente armado. Lampa com o mini baby. <risos> uh, não cabe. Não cabe, sim. Dor de cabeça garantida, hein? <risos> Tranquilo. O que, que acontece? Vamos voltar agora. Nossa, eu não sei por onde. E nem eu. Tem que pular aqui, hein? De volta. Beleza? O onde é que volta aqui, mini baby? Ali, ó. Será que é aquela. Nossa, você viu um. Eu vi. Um chufrinho ali? Eles vão sair finalmente desse hospital, mini baby. O <risos> cabernet não aguenta mais ser hospital, Bento, não. Olha o tamanho que tá a escoprita dela. Nossa, meu Deus, esse cara fez um estrago, ah. velho, Coitado da tiazinha que vai limpar isso aí tudo. Nossa, meu Deus do Rapaz, céu. Rapaz, é um trampo garantido pelo menos, hein? vai ter trampo pelo menos é um mês pra limpar isso aqui. Ih, já me perdi, já nem perdi, sei o né, que vai Qual que é essa ala do hospital, tio? Ah, nossa! Você que não viu? viu? Nossa, eu tô olhando a plantinha aqui, tio. <risos> Eu tô na calma. Meu Deus, Mini Baby. Que isso? Eu te assustei. Nossa, Mini Baby. <risos> Quase deu um derrame aqui. oficial, Tio, você é louco? É bom, você fica assustando. Tá, eu. tá rolando umas paradas aqui, <risos> Mini Baby. Nossa, o cara era maquinista ainda. Modelo maquinista. Tranquilo. Lantecas. Já junta com essa aqui. Fica mais lento. Mini Baby, tá rolando alguma coisa aqui, hein? Suspeita. Beleza, viemos. Tem gente até aquela porta. Onde sairemos? Ih, sério, ela pretão na mão, tio, sem risco nenhum? Quero ver só a bagaceira. Tranquilo. Ó. Oh, oh. Não vai ficar tão fácil. Estavam umas caixas gordas aqui. Ó, vou pegar esse carrinho aqui, hein? Eu empinando com ele, Billy Baby. Nossa! Ó, oh, deixamos uma explosiva aqui. Beleza. Eu vou fazer uma munição Loki, mas eu vou. Ó, cartucho de escopeta. Já curti, tipo, só pelo nome. Já comida de novo, temos 15 cartuchos de escopetas extras. Ó. Mini baby, pelo jeito a gente vai ter que subir aqui, hein. Será que a gente tem já os requisitos? Força no bracinho. Ah, achei que ia ser mais difícil. E aí? Ai, meu Deus do céu. Caminhãozinho da Umbrella. É. Vai cair a tô com a escopeta também, baby. Eu já tinha morrido esse jogo umas 30 vezes Beleza oh, Ó o trem na lateral, ah mas não tem mais O hospital tá gigante, tá rolando uma planteca ali altamente brilhosa Ah mas você tem? FIFA. Ah dá pra combinar né? Já combina o trem aí Acho que ouviu um bagulho na esquerda Algum bicho Peraí, essa parada aqui a gente não mexeu né Mini baby Bagulho? Achei legal. Vamos, vamos terminar esse negócio do hard, hum. mini baby <risos> Será que Air não é termina? Air o hard sobe. deve, se, deve é, ser treta. Tipo. É o é um modo inferno, né? Ó. O modo inferno deve ser sinistro. Vamos tipo. ah, é, primeiramente no hard, para respirar. O Cabernet precisa primeiramente de masterizar esse game. Okay. Ó. que uma máquina de escrever Uma cartinha. para mim. Nossa senhora, tá Poxa bocinha. Retinha, que lindo. Caso isso aconteça não seja possível ligar o elevador, mantenha a calma. Pega os fusíveis dos subgeradores situados pelo armazém e os use para reiniciar o gerador principal assim que possível. Beleza, os subgeradores situados pelo armazém. É. Pode ser, pente alongado, pente desalongado e outro tipo de arma aí que simplesmente calibre gordo. E não é ligeira pra trocar, né? <risos> Ela troca rápido. É ligeira demais! Tava tá uma escadinha ali embaixo, sintomas de sangue, tem, tem um carinha ali. É o Mikhail. Aquele cara pilantra. Ó. pegamos um explosivo. Ah! Tem dois locais pra descer. Ali não tem como. Fazer o Loki vai, vai... Ué, aqui também não. Tem como descer ela sim. Aonde? Aqui? Aqui? Não, não, não, não. Volta lá. A escadinha. Pra baixo. A escadinha é benta aqui, né? É. Será é que ela pula aqui? Ah! Uma é ah, mulher é doida, rapaz. <risos> ah, vai mesmo. Ó. No telefone, você acha que não é verde, eu não ia ver, tio? Mas tá tem, que que deixar, tem que deixar a charada aqui, não tem não? tá rolando uns sintomas aqui Tá muito calmo Nossa senhora, tio Nossa, tacaram tá groselha na parada inteira Ixi Rapaz, é, vamos calma aí Nossa, deve ter uns inimigos calibre Nossa, ó, ah, o fusível aqui, eu sabia Eu <risos> tenho que admitir, eu respeito a sua tenacidade Mas medo acho que isso é terminado. Vai ter que procurar o fusível. É a missão. É a missão é procurar o fusível. É três. foi o Caverninha falar da luz do peito dela? Ó, ligou. Agora já melhorou! <risos> Bom, vamos tentando aí, né tio? Beleza, agora de momento? Parece que tem como... Nossa, jogo. Vale <risos> <Baliz>. oh! isso. Ah, levantou, ah. levantou. Caberninha tá, tá carminha aqui. Vou pegar quatro, essa quatro aqui acho que é melhor, vamos ver. Por que, que o Cucu anda? Franja dura, hein? Franja dura. Parece que Ele se regenera. Ele se regenera. Ah, ferrou. A, então. ah, não, a franja deita. Vou ter que queimar o Loki. Vai junto vai junto. Eu vou a carona com o tio Caverna. Não esqueci de ser aqui, ó. Ah, não. Beleza. Hi. O Caverneta tá apertando os botão aqui. Apertando os botão. Vamos andar com o escopretão na mão? Ó, tá rolando botões aqui, ó fusíveis Fusibles aqui já Beleza, pegamos um com o número 3 ah. Preciso de mais 3 Tranquilão Pegamos, parece que é munição E um Fusibles, tá rolando os cavacos de fundo, baby. não sei se você percebeu Ah, eu tô sentindo que vai vir coisa atrás Ó, oh. Nossa! Nossa, Jogo! já tá valendo! <risos> ah, você é igual o Schumacher, tio? Nossa, tem cadê, cadê, Tá aqui, vem, cachei. vem, vem! Aí, pega na frente! Ah, oh, meu Deus ah, do céu, tem mais! Ó, tá rolando um... tuk-tuk, tá não? O tá? que, que é aquilo lá na no sua lateral? Tá saindo de perto, você tá rolando tuk-tuk, calma! Beleza? Ó, oh, plantou na ali. Nossa, Jogo, eu sabia! Não tá chovendo barril. O jogo peraí, vamos pegar um fusíveis que aparentemente pode sair aqui. Hein? Beleza, aqui Olha, a gente tem a, a lança gramadas. Vamos fazer uma munição que verde com amarelo, porque mesmo vermelho é bem óbvio. Isso oh. pela ódio, ele está com mais munições. aqui Dê pistolinha. Já combina aqui, faz mais espaço pro caverna. Tranquilo. De momento, não podemos passar ali. Mas podemos passar aqui. Vou pegar a arminha aqui. Vamos ver essa... Pois a arminha tá com, com a mira melhor. Esse cara é um... Ó, oh, um beco sem saída. Planteca bem ali. É, não ficou é só pra frente, não. Vou pegar esse copretão, tio. Ó, passou um lugar estreito. Vamos escoopretar. Pra esquerda, Ai, direita. Tá Alguma coisa se mexeu ali. Precisamos de ainda dois visíveis. Tá rolando uma porta aqui, mas será que tem como? Será que ela cai aqui? Vamos abrir a porta antes de mais nada? Se abrir, né? Abriu, abriu. E aí, jogo? Eee, Será que ele tá escopeta? Uh! Cuidado esse franquinho, esse marelinho, A franja dele é dura, hein? Nossa! Vaza que deu treta! Vaza que deu treta, peraí! Peraí, ele vai abrir a porta? Será que ele abre? Vamos ver se é inteligente, ó. Oh, tá oh, vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir. Caverninha! Oh, peraí, você que tá batendo a porta? Eee. Quer ver o caverninha? Botar a franja ali? O jogo! Ah! Você, você sai daí, hein? Ai, que porta sacana, dando nariz. Peraí, tio, peraí. Ah, voltaram. Ó, oh, parou? Cabeça dura, hein? Cabeça dura, o tiozinho ali. Sim. Oh, ele levanta, ele Eu levanta. <risos> peraí, peraí, peraí. Vamos trocar ideia. Não pode tem que tem que tem que deitar o loco. Tem um trem ali, não é nem viu. Ó, oh, parece... Ó oh, o trem, Minibaby, calma aí. É esse trem aí pra abrir, né? Sala do amor secreta. Tranquilo. Beleza, essa porta aqui e essa. mini baby a gente não veio dessa, né? Essa aqui é outra. É outra. Uh, Temos somente... Oh, oh, não, Dio não, não, é mentira. É mentira! Eles estão falando dos cavalos que a gente não pegou as paradas, hein, mini baby Pegamos somente um Fusibles. Ó. Oh, peraí. Escutou o barulho? Ah, <risos> Ele quer vir. Ele quer vir. Nossa, escopeta dentro do, do óculos dele. <risos> Você escutou o gritinho dele? Eu ver ele vai ficar pra trás essa munição? Ou... Será que a gente pode combinar essas duas escopretas aqui? Sobrou um tiro de escopreta? Carrega a escopreta. É, ah, temos a pólvora. Rapaz, olha é o tamanho desse Reptiles aqui. Olha ele pra carpir, Nossa senhora. Um, um. É forte. pelos dois. Saca. Temos... Dois! dois. Falta mais um, que né? O joga fora aqui, Minibaby? Não hum. tem como combinar nada? Ah, ah não, só tem uma planta, né? Ó, oh, oh, oh, aquelas granadas, você... granadas ali, não tem como? É diferente? Será que eu só usar essa aqui, ela carrega? Olha aí, já deu certo. Olha, o cara ainda tá pronto esse negócio de ocupar espaço. O que que acontece? Dois de três, mini baby? Falta o último. Fazer muito oh. trabalho. Mini baby, o último fusibles. Ura falou que a munição de metralha oh. é pra para jogar fora. <risos> é pior, né? É a pior ter daqui aqui, dá para jogar fora. O que é que com? baby. Ó, a última tem que estar tá por aqui. A gente vem por baixo. Não sei é disso. Olha esse espaço aqui. Vamos, vamos investigar primeiramente esses Anjames aqui. Tem um mapa aqui? Estavam um ponto de interrogação aqui, aqui. Parece que é o elevador que a gente passou ali mesmo. Vira muito rápido, calma aí vira devagar, de vira devagar, vira devagar Beleza Ó, temos esse elevador E temos o elevador lá embaixo Vamos, vamos simplesmente dar uma olhada naquele elevador que a gente não viu? Weberson Santos Grande salvão tio Ó Beleza. Minibaby, será que a gente... Aqui, aqui tá meio diferente, hein? Ó. Aqui a gente não vem, Mini Baby. Aqui é novo. Ó. Ó, oh, meu Deus do céu. Mais item lock? Deus, será que tem como cair pra baixo aqui? A só precisa de mais um fusíveis Ah, oh, meu Deus cadê você, Flips? Vem! Vem! Não vem! Oh, meu Deus, é ele, é ele mesmo. Ah, oh, meu Deus, caiu! Ah, ah nossa! Aí. Se tiver gente atrás, eu sabia, tio. Sabia, tá, tá muito fácil. Mas vamos completar esses blocos. aqui. Tem um pra cá, velho. Né? Só franja. Oh, oh, nossa oh, senhora, tubarão Deus perna. Nossa. nossa senhora, acabou a, a munição bem na hora, tio. E jantou. Bem, não jantou, não jantou. Não jantou, tá de boa. Peraí, tio, troca oh, Troca de arma. E aí, tio, pera cajado mágico. Pera aí, pera aí, tio, pera aí. Vou Bagus, pegar uma arma louca aqui. É. Vou pegar essa arma aqui. Agora eu quero ver. Tio. Quero ver. É laser, é laser. Dois lasers. Pronto, acabou, acabou. Acabou lá. Derreteu tudo. Nossa senhora ficou com o gatupirito mais. <risos> uh, nem lembro que número que tá essa arma. Número 3. Rapaz, acabou a munição <risos> da escopeta. Bem na hora da treta, hein. Oh, meu Deus, que a esqueceu de, de equipar. Sim. Tá, tá, tá no, no profissional isso aqui? Ó, oh, que dó fritou, bicho. de boa? Pronto. Beleza, você vai ter que jogar uma coisa fora, Minibaby. O que jogaremos fora? Eu pergunto. Fala da planta, mas vai que dá. É. Temos a planta e temos... É, é, é vamos jogar essa é, vermelha joga, aqui? É, Ai, que dó. da vou Tranquilo, temos três. Altas munições ficaram pra trás. Caverninha poderia ter deixado no baú, hein, minibaby. A gente passou no baú ali que era do lado. Mas vamos continuar como machos. Eu não huh. sou macho, não. <risos> <risos> vamos lá, mini baby. Mostra pra eles quem que é macho na balada. Ó. Aqui volta. Vamos sem gravar, mini baby? Eu gravo grava? Ah, tô bichão. a saída do, do amor aqui, né? Eu não sei. Ó. Oh. Aqui salva. Uh. Beleza, chegamos. Nossa senhora, tio. Nem, não sei como, mas chegamos. Jogatinando. Ah. Grande salve, tio. Ah, peraí, tá rolando uma balada aqui. Ih, mano. Peraí, será que, é que, ele, maru será maru que o Loki levanta? Nossa, levanta a cabeça salve, dura, hein? A cabeça, a cabeça dele não estoura, não. Ó, <risos> oh, tem que acertar primeiro a parte, depois o vermelho. Agora o caverninho foi ver, tio. Ó. Oh. Embaixo e em cima. Nossa, Tá é embaixo? E então, em em do lado vai Mata na arminha, mata na arminha. Você levantou já, já tinha tá jantado nós. É. Ó, primeiro acerta o joelhinho. Acerta o bimbal? Peraí, tio. Ah, põe na salsicha pra fora. <risos> aí, aí colocou as, as calabresas pra fora, nós esfrita eles Beleza. Ó o bichinho vivo aqui, ó. Ô, oh, bichinho. Olha o bicho vindo. A mini baby, ela ajuda bastante no Z roll. <risos> ela dá uns ênfase profissional aqui. Preciso usar, como mesmo. Já usamos, né? Tranquilão. Persiga Nicolai. Ah, o maluco lá do. Nicolai no é telefone. o Loki que tava no telefone. No telefone, né? telefone isso aí mesmo.